Desde 1997, o prêmio Futuro da Terra homenageia pesquisas e iniciativas voltadas para a preservação do meio ambiente e do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre as pesquisas que levaram o professor José Miguel Reichert a ser reconhecido pelo prêmio. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o professor José Miguel Reichert, professor do Departamento de Solos da UFSM e vencedor do prêmio O Futuro da Terra. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Parabéns pelo prêmio, né? Sempre importante e muito bom a gente ver pesquisadores aqui de dentro sendo reconhecidos não só o senhor né mas a startup Zeite, aqui que também foi reconhecida parabéns tá ah, muito obrigado Luiz obrigado pela oportunidade né que a que a TV Campos está oferecendo né para gente conversar um pouco né sobre sobre o trabalho sobre as perspectivas né sobre as questões da da agricultura e do ambiente professor você ganhou um prêmio né que é dada para os destaques do do agro aqui do Rio Grande do Sul. O senhor já comentou que esse prêmio não veio a partir de um projeto de pesquisa específico, mas de uma série de pesquisas na sua trajetória na ciência. Uh, tu pode comentar um pouco sobre essa trajetória? Certamente, né? Acho que a minha a minha trajetória, meu interesse pelo agro começou muito antes de entrar na faculdade, né? Eu sou filho de pequeno agricultor de uma de uma região da agricultura familiar, é, produtora de grãos, de uh, frutas cítricas, acácia negra, extremamente diversificada. Então, mesmo antes de eu saber o que era a faculdade, o que era agronomia, eu dizia não, eu quero fazer agronomia, porque estava tava presente assim a preocupação. Uh, com as condições de vida dos, dos agricultores, como no meu pai, com a, a melhoria né, de, de, de produção, e isso me levou, num dado momento, a, a cursar a universidade. Né? É, depois de formado na, na agronomia, eu fui trabalhando numa cooperativa, numa grande cooperativa agrícola. E, à época, se lavrava intensamente a terra, né? havia perdas muito grandes de solo, contaminação de águas... Né? Então, essa, essa, a, a, a, a, a associação ou a presença de questões ambientais eram muito fortes. Né? O que me levou depois ao, ao mestrado. Né? Eu fiz mestrado também na, na URGS. Né? É, mas sempre com essa, essa questão ambiental permeando. Né? É, depois da, do mestrado, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia na área de impactos ambientais. É, a permanência foi curta, né? a partir é, de um, um ano, algo assim, eu resolvi fazer o doutorado né? é, fora, é, estudando erosão e física do solo, que são exatamente as duas coisas que a gente continua trabalhando aqui. Então, a minha, minha trajetória começa no campo... Né? Começa no campo como agricultor, como extensionista, como técnico, né? e após o doutorado é, sim é o que eu resolvi então, que a, o melhor lugar para se trabalhar seria a universidade, né? associando é, ensino e pesquisa. Então a minha, a minha trajetória de formação né? ela, ela, ela, ela não teve um foco primário pensando em pesquisa tampouco em ser professor. Meu objetivo era ser extensionista, era trabalhar com com as com as agricultores, né? Mas eu percebi que as minhas características e o meu potencial, né, seriam é, estavam mais afins com o ambiente acadêmico, né, do que estando lá direto no campo. Então essa essa minha trajetória assim de formação, né? É, eu, antes de vir a, a, a Santa Maria, eu tive outras oportunidades de trabalho. Eu trabalhei na Costa Rica, né, numa escola internacional e de lá as, os ventos nos trouxeram de volta né, ao, ao Rio Grande do Sul, em especial a Santa Maria. Eu não tinha nenhum vínculo com Santa Maria, não estudei aqui, não sou desta região, né, mas hoje eu posso dizer que, que nós temos uma grande universidade no interior do, do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul do Brasil, né, com destaque né, na, na qualidade de ensino, de pesquisa e de, de extensão. Professor, e tu tem essa história, né, essa longa trajetória vinculada ao agro. E falando do prêmio, como importante foi essa esse reconhecimento para o senhor? É, todo prêmio é legal, né? Eu acho que a gente é, tem o hábito de não reconhecer nos outros, né? É, características importantes, né? que, que, enfim, que é, que é diferente. Que ele, que ele... E, e eu acho que uh, são poucas as oportunidades, na, na real, eu acho, né? é, de reconhecimentos. Né? É, este, da Fapergs, junto com o Jornal do Comércio, é um. Né? A Fapergs também destaca é, algo que chama o, o Pesquisador Gaúcho, uma outra premiação que deve sair em breve, né? no, com outras características, é... Mas a gente percebe, em comparação com outras universidades, outros países, de que os professores são muito... Um professor é bom em dar aula, ele é reconhecido pela instituição. Né? Eu diria assim, aqui o reconhecimento muitas vezes é muito mais os alunos convidando para ser patrono, paraninfo, etc. Né? Mas a instituição, ela, ela não falo o FSM, né, eu falo em instituições, de modo geral, e colegas, né, ah, não reconhecem. Um, há um certo ciúme ou, ou uma falta de tradição, acho que, acima de tudo. Né? Então, ser reconhecido né, dentro de um grupo, né, porque eram vários os indicados, ser reconhecido dentro de um grupo é bom. É, é bom, né? é bom ah, ponto de vista pessoal, é bom pelo estímulo né, que isso traz... É, evidentemente para mim mas para todo todo grupo né de orientados e, e colegas o, o departamento o programa né e e isso faz com que a gente né, vá vá mais um tempo né? Des, não, é, é, trabalhando né Des, ó, tá no tá, tá no caminho certo né e oxalá a gente tenha né, mais oportunidades né, de que outras pessoas sejam conhecidas por, né, não apenas por Fapergs, né, mas, mas por, especialmente pela universidade. Assim, eu acho que a universidade tem um espaço. Né, a universidade ela, ela tenha uma, um certificado né, que é dado a cada cinco anos a Cinco anos de instituição, 10, 15, 20, mas ela não distingue é, como poderia, eu acho, né? é, pesquisar é, professores, o ensino, né? de, praticamente o um, um ensino. Né? Eu acho que a gente tem espaço. É bom. Tem muita gente boa nessa instituição né, que, que merece tanto quanto eu, né? É, para teres uma ideia, foram dois os indicados, eu como professor pesquisador e um agricultor, né? Que tem um trabalho diferenciado. Então, estar junto também, né, recebendo o prêmio com quem está lá na ponta, né? Que é um agricultor, também foi, foi algo que, para mim, é, foi diferenciado, é diferenciado, né? Professor, você comentou a questão de ter outros pesquisadores né, aqui dentro da universidade que uh, merecem reconhecimento também, uh, inclusive o departamento de solos ele atingiu uma marca né, recentemente que foi a, a nota 7 no conceito CAPES, né? tu pode falar sobre isso? O, o nosso programa tem um histórico de 50 anos. Né? É, é muito interessante o histórico da ciência do solo na, em Santa Maria. Né? De, do, de duas pessoas, né? uma extremamente conhecida né? na área de solos e agroecologia, que é a Ana Primavesi, né? Ela, juntamente, com seu marido, Udo, né? foram os, os que pensaram o curso inicial. Depois, o curso foi expandindo e foi para a agronomia, em um dado momento o solo se separou da, da agronomia. Né? Então, nós, nós começamos há 19 anos atrás como um curso novo, apesar do histórico longo de 50 anos. Como ciência do solo, ele é novo. Então, foi de um 4, foi para um 5, um 6, e agora o 7. O 7 ele não vem é, simplesmente de publicação científica. Né? E às vezes, até é bastante criticada por alguns, né? de que há muito muito paper, muito artigo, né? o SET vai além do, do, do artigo, né? ele, ele envolve a, a relação que o programa tem com a sociedade, com tecnologias, com patentes, com, com formação de recursos humanos. Né? Então, é, é evidente quando se tem né, professores uh, que têm um destaque, né? e eu não sou, não sou o primeiro, né? há outros que já ganharam esse mesmo prêmio, né, na área ambiental e, e em, outras, em outros segmentos, né, dentro do, da premiação Futuro da Terra. Né? Então, isso, isso mostra né, que a gente tem um grupo de professores né, bastante é, afinado tematicamente, né, com, com, com uma representação é, não só no meio acadêmico, mas fora, né, no meio rural seja com, com, com grandes, pequenos, né, é, assentados, assentados, rurais. Né? Então, o grupo é bastante é, diverso, mas é, qualificado. Né? Acho, que essa, acho que essa premiação assim, acho que foi um ano bom né? ter recebido esse prêmio. Depois, é, o curso ter passado de seis a sete, né? isso, isso, isso, isso dá, uma, dá, dá alegria, né? isso dá satisfação. Mostra que está no caminho certo também, né, professor? Não, é o, o caminho, como diz, caminante não é caminho, se faz, camina-se andar, né? É um é um verso, né? A gente faz o caminho caminhando, mas é evidente que tem um norte, né? O norte sempre é a busca da qualidade, né? o, o grupo crescer como um todo. Né? Não, não adianta você ter é, um departamento, né? um, um, um curso de graduação e nesse caso um curso de graduação onde dois, três são, são grandes, são destaques, né? e, e, e um grupo que vai, vai remando né? com dificuldade. Então tem que ter majoritariamente um grupo forte né? e que, que, que consiga também ter essa capilaridade para é, elevar a outro patamar esse grupo novo. Né? Então tem no nosso departamento um grupo né, dos Cabeça Branca... Né? É, e um outro intermediário, e um grupo que tá, tá, tá, tem alguns anos dentro da instituição. Então, o desafio, eu acho que de qualquer programa, e, claro, essa, essas premiações ajudam também, é, é, é como manter né, essa, essa escalada assim, daqueles que saem, dos que entram, né, e a gente manter essa, esse, esse padrão de qualidade, qualidade em um sentido muito amplo. Né? Professor, voltando para suas pesquisas agora, então, uh, o senhor cita oito áreas de estudo que te ajudaram a levar esse reconhecimento. Tu pode comentar um pouquinho sobre cada uma? Eu não sei se sobre as oito, né? Porque é, é bastante coisa assim, né? Mas eu, quando vim a, a Santa Maria, até em função da minha formação de doutorado, a ideia era trabalhar com, com erosão. Erosão é um. É, é um dos grandes problemas mundiais em termos de, de conservação. Né? Então, a gente tem a erosão e tem a compactação. São, são os dois grandes temas ligados à, à degradação dos solos, ou degradação ambiental, né? uh, agrícola, florestal, no mundo. Né? E aqui não é, não é diferente. Então, no, no começo, né? eu, eu vou aí juntando algumas peças... Né? É, a ideia era trabalhar com processos, né? com processos, quantificação, e até tem uma história interessante, né? é, eu, eu consegui trazer, lá da, dessa instituição onde eu fiz doutorado, um simulador de chuvas nada mais é do que um aspersor, vários aspersores, né, que fazem chover e a gente quantifica então o efeito na erosão e o reitor da época diz não agora sim a universidade tem um equipamento que faz chover, né, de fato faz, faz chover mas não são chuvas essas que é, o agricultor espera, né? então começou no estudo de erosão que hoje se amplia para estudos em bacias hidrográficas. Então agora já não são mais em pequenas áreas, mas em áreas grandes, né? É, porque a, a, a bacia é, ela reflete a resposta ou o, o manejo que cada um dos agricultores dá, né? a forma com que a, a municipalidade organiza as estradas, né? Aonde que estão as possíveis chiqueiros, a contaminação? Então a gente foi desse desse estudo mais pontual para um, um estudo mais amplo. Esta, esta é uma linha. A outra linha, é, como eu falei, degradação é compactação. Compactação é um é um dos maiores problemas que a gente tem na agricultura hoje, né? Já não é mais tanto nutriente, fertilizante é é a o aumento, da, a, o solo fica mais duro, né? ele fica mais com menos poros, menos vazios, a água de, entra com dificuldade, na né? drena com dificuldade, as raízes não conseguem desenvolver, então a é uma compactação. Nessa linha de compactação, ela tem componente de produção, mas também um componente ambiental, porque se a água não infiltra, ela escoa. Se ela escoa sobre o solo, ela leva consigo... É, Pesticidas, agrotóxicos, né? nutrientes, fertilizantes, isso tudo acaba indo para os córregos. Né? Então, esse é outro aspecto ambiental. Uma outra linha de pesquisa importante, né? que está nessa interface produção e ambiente, é o consumo de água por florestas. Né? Então, a gente tem trabalho aqui na região do Pampa, né? sobre consumo de água eh, por eucalipto né? e se o eucalipto seca ou não seca, né? que é um, é um tema recorrente, né? a, mídia, a mídia gosta né? e, e precisa né? informar a sociedade, afinal, qual é o impacto né? desses grandes plantios na, na água, na quantidade de água. Então, este é um outro trabalho, uma outra linha de pesquisa é, bem aplicada, né? porque as informações geradas é, já são de, de conhecimento de empresas né? e divulgadas, é, então, também na interface produção e ambiente. E o que a gente observa... Bom, primeiro que é, é, o eucalipto em si não tem secados e achos. Né? Mas, por outro lado, tem um grande consumo de água né, que é absorvida e é jogada na atmosfera, na forma de vapor. A gente chama isso de evapotranspiração. Né? É, e que, dependendo do, do, do local, mesmo do Rio Grande do Sul ou pensando que, com a mudança climática... Cho pode chover menos algumas partes, né? Onde hoje não é problema pode vir a ser problema, né? Então ou não se plantar ou se plantar com, com menos árvores por hectare, com menos área dentro de uma determinada bacia. Então esses estudos têm essa essa, essa, essa ligação, né? Muito importante que é que é a transformação do pampa, né? Tu deves é... É, você, né, e quem está nos assistindo aqui, essa preocupação de, de muitos, né, de que o pampa vai sumir, né, de que as pastagens, o campo natural está sendo usado, e o eucalipto é, é uma delas, né, na verdade, a grande transformação do campo está para o cultivo de grãos, né. Então, eu tentei juntar aí né, essa, essa ideia assim de uh, uh, o, o trabalho começou mais pontual, ele se, a, se abriu, se abre, né, dentro dessa ideia mais ampla né, do comportamento de, de bacias hidrográficas. Né, Para onde vai a água, quanta água é como, que qualidade que tem essa água. Professor, e olhando para a sua trajetória, né, e enquanto o senhor fala aqui no TV Campos Entrevista, a gente percebe né, que o senhor tem, sempre teve essa preocupação de uh, vincular o, a produção agrícola com a sustentabilidade. Uh, o senhor pode falar sobre isso e explicar por que é importante que esses dois temas andem juntos? É fundamental, né? Eu acho que é, o conflito, às vezes, ele, ele é criado, né? Ele é criado por um discurso, né? um discurso que alguns se apropriam né, do agronegócio, né, e aí o agronegócio passou a ser sinônimo né, de, de grande produção, de impactos ambientais fortes, né, quando não deveria ser assim, porque se, é, é que o negócio ficou muito forte, a tônica, a tônica no ganhar dinheiro, né, no exportar produtos, quando, na verdade, nós temos uma agricultura... Né, que atende segmentos os mais diversos. Né? É, é, a produção de comida ela é feita por pequenos, pequenos produtores. Né? Pela agricultura familiar é responsável por 70% da produção de comida. Né? Quem, quem, quem são pequenos agricultores? Não é que não tenha empregados, mas... A, a agricultura familiar é a que tem predominantemente mão de obra, pai, filhos, filhas, né? esposa, eventualmente um que o outro empregado. Né? E se a gente observar, mesmo aqui, produção de arroz, muitos são, são pequenos. Né? Claro, alguns grandes produtores. Então, ah, ah, quando se fala em ah, agressão ao ambiente, né? e às vezes usam até termos fortes, segundo alguns, né, para qualificar esse, o agronegócio, é, é uma parcela muito pequena né, que, que faz um estrago grande, né, que aparece, que é, por exemplo, né, grandes queimadas, destruição de, de áreas nativas como a na Amazônia. Mas, bom, mas é na Amazônia, qual é a preocupação que eu tenho né, se eu produzo aqui em agudo? Não? A questão é que, se nós alterarmos significativamente a a, a vegetação na, na Amazônia vai reduzir as chuvas. Né? E as chuvas que a gente recebe têm rios, chamados rios, rios aéreos, né? que trazem umidade lá da região norte para o centro-sul do, do, do Brasil. Então, é, não está esse, esses impactos que aparentemente estão distantes estão muito próximos da gente. Né? Então, esse é o aspecto macro. A outra é a gente tem um universo muito curto. A assim, né? é, agricultura no Rio Grande do Sul começou de forma mais intensiva há 150 anos, talvez, né? com, a, com os imigrantes. Né? Antes era fundamentalmente pasto, mata nativa, né? tinha muita pastagem né? na época dos, dos espanhóis, e a agricultura entrou com, com a imigração europeia. Né? Isso tem uma um período recente, então nós temos uma, uma, um período curto né? em que a gente também não sabe os impactos que vai ter né? daqui a, a 200, 300 anos e, e, a, e a intenção é né? de que a gente produza hoje comida saudável. Tu queres comer comida saudável? Eu quero. Quem compra nosso, os nossos produtos lá na... No, no, no, no países da Europa, grandes consumidores quer saber, né? Esse produto ele tem, ele é contaminado? Ele é limpo? Ele é fruto da, da, do desmatamento? Então não só nós nós aqui quem está nos ouvindo quer comida, né? Mais limpa, produzida de forma mais mais sustentável. Como há, então há uma pressão minha e tu é uma pressão externa também que faz com que é, que requer né, que a gente produza com, com menor impacto na água, com menor perda de solo, né, com menor contaminação da própria comida. E a gente tem exemplos muito legais. Né? Uma outra oportunidade eu falava, e, e eu acho que a Teto deve ter é, feito aqui já reportagem sobre isso, o, o consumo né, de arroz de arroz produzido agroecologicamente no no refeitório no RU da da universidade, né? Então algo que há um tempo atrás não se imaginava, né? Hoje é, é comum, né? Aqui dentro a gente consumindo, tendo feiras, né? Feira de agricultor de agricultores, né? Com produtos é, é, mais mais limpos, né? É, Para gente pra gente consumir. Então é é possível conciliar grande produção com sustentabilidade. O que não dá, e a crítica que há, é sobre esses grandes né, desmatadores, os grandes queimadores, os grandes degradadores né, de terra. E tem muita terra no Brasil que pode produzir mais sem que a gente avance... É, isso que a gente chama fronteira agrícola. Né? Aqui, com Fronteira agrícola a gente entende né? um espaço onde tinha agricultura, que é mato, e agora vamos botar agricultura. Mas tem áreas de pasto né? onde produz praticamente nada que pode ser convertido para produzir mais carne, para produzir grãos, para produzir comida. Né? É muito legal, né, professor, que você falou aqui uh, alguns momentos que o senhor é filho da agricultura familiar e as suas pesquisas elas contribuem para a melhoria da agricultura familiar. Então, isso é uma questão muito legal. Yeah, a, a, eu acho que até eu, eu, eu teria o direito moral, o dever moral né, de fazer mais. Né? É, mas sim, é, tem mesmo. Eu sou da região de Sitos, a gente teve a oportunidade de, Citos, de ter, fazer trabalhos poucos, mas. Com, com citricultura, né? mas as, a, o, o foco é, é, é não esquecer da onde a gente veio. Né? E, e quem precisa mais? É, Para a agricultura comercial de grande escala, é, tem toda uma rede né? de, de assistência técnica né? que vem do pessoal dos insumos, que vem de, de contratação de profissionais... Né? É para trabalhar para eles, então eles têm agrônomos na equipe, eles têm técnicos na, na equipe. Enquanto que a agricultura familiar ela, ela, ela, ela, ela é mais carente no sentido de que ela depende de uma assistência técnica pública, né? ela precisa de financiamentos específicos, ela é mais frágil, né? ela tem uma, uma, uma capacidade de resiliência, de resistir uh, menor, né? e a gente tem a expectativa né? de que houve um, um, um, esqueci, um certo esquecimento recente né? desta, desta dita agricultura familiar, e a gente tem a esperança né? de que os ventos uh, contribuam, né? os novos ventos contribuam para que, é, que a agricultura como um todo né? se desenvolva. Não. Ninguém, ninguém fala né? que, de que não se deva mais exportar, pelo contrário, a né? exportação é, é fundamental. Mas tem muita gente passando fome. Né? Os, dados, os dados mostram que um país como o nosso, né? Produto, que alimenta o mundo, né? uh, segundo alguns, por outro lado, a gente tem a índices tão altos né, de pessoas com ou não tendo o que comer ou não comendo o suficiente. Né? Professor, então a gente vai se encaminhando para o final. Eu gostaria de saber como você e os seus pares do Departamento de Solos uh, enxergam o futuro da agricultura sustentável e da preservação ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul. Existe. O, o, o quadro é, é, é bastante favorável. né? É. quando eu fiz agronomia falar em matéria orgânica em, em estercos, né, era quase uma heresia, né, porque eu, havia um esforço muito grande tec, te, técnico tecnológico, né, para trazer esses insumos, né, é, é, de, de natureza inorgânica. Mas hoje o quadro é outro, né. Hoje nós temos dentro da universidade o, nos diferentes departamentos um grupo de pessoas de professores né que faz pesquisa em agroecologia ou se não em agroecologia mas com produção para buscar produção mais limpa é, não só na universidade na Embrapa né, na Embrapa é, na extensão na né, em dado momento o foco era nesse sentido acho que tem que recuperar o foco de extensão nós temos hoje empresas desde startups até empresas estabelecidas, né, que trabalham na oferta de produtos, né? como bioinseticidas, né, bio, bio, bio, bio, né? Ou seja, nós hoje estamos muito mais biológicos do que do que antes. Então, e os agricultores também já perceberam, né? de que produzir soja o ano to, todos os anos no mesmo lugar que eles têm problemas de qualidade do solo na compactação, que é esse tema que a gente comentou no começo, de escoamento de água e perda, portanto, né? é, de, de fertilizante, de perda de agrotóxicos, pesticidas. Né? É, portanto, há, há um quadro assim, favorável na universidade, nas, na, na, na, em empresas, em órgãos de, de extensão né? e de agricultores é claro que majoritariamente não né mas isso isso, isso é, existe um espaço Quer dizer, o, o, de novo é, é muito emblemático né de que a gente tem aqui uma produção importante de de arroz orgânico, né? que dentro da universidade nós, a gente tem a possibilidade de, de consumir né? um arroz que é produzido. Então é, é, é um exemplo, né? porque na medida em que a sociedade demanda também né? é, esses, esses produtos, tem um mercado, a oferta, a oferta vem. Né? É, talvez uma, uma preocupação seja já organizar o mercado, né? de como fazer chegar a produção lá do José Miguel, né? chegar no no mercado chegar numa feira, né? acho que é, então eu eu tenho, eu tenho esperanças, né, é, de que a gente tá vai produzir melhor, né, no, no futuro. Acho que as, as, a... tem muita gente ainda, né? que, que que vai para o outro caminho, mas é, é, como eu digo, tem um espaço para os dois. Importante é que é, se fortaleça a agricultura familiar, é, é ali que tem a possibilidade de produzir também de uma forma né, é, diferenciada. Professor, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo prêmio. Ah, muito obrigado né, pela, pelas suas palavras e, acima de tudo, pela oportunidade desse, desse bate-papo. Esse foi o TV Campus Entrevista com o professor José Miguel Reichert vencedor do prêmio O Futuro da Terra.